Pois pessoal, fala um para mais um videozinho. Desta de vez, pessoal, é um videozinho aqui diferente do habitual. Eu decidi trazer alguma coisa diferente para o canal e vou fazer um vídeo de reações dos alunos a receber os testes. E vou mostrar diferentes reações de diferentes alunos e espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar mega like e partilhem este vídeo porque vai dar muito trabalho a fazer, portanto, é aí partilhar 19. Carambolas! Poderia ter obtido um resultado muito mais eficiente. Seis. Eu merecia muito mais. Eu sei, eu sei que merecia mais. Hey, olha aí, mano! Yes! Yes! Ai o que é Mano? Pá, diz lá que tiveste, pá. 3, 3. Hum, yeah. Hoje vai haver que a orita não já dá. 13! 13! 13 como? Soura, esta pergunta está certa, Soura. Está vindo aqui, está certo. Até, eu, até vou ver no caderno, no fundo. Já sei que vou tirar uma nota. Não digas isso, já sei. Não vais isso. nada, já não Está sempre a dizer isso, mas tira as tuas notas. Olha, vem aí, tudo lá. Diz lá, quanto é que tiveste, quanto é que tiveste? 19. oito Ei, ó, é João! Ei, ó, é João, mano! Estás a brincar, mano? então esta resposta tu disseste, mano? Disseste mal, pá! Agora tipo oito estou teu caos, pá! Nunca mais para me tornar nunca mais tu <tos> o 19 fã, Podia ter ficado a estudar em vez de estar a fazer pesquisas para geografia e ter lido os Lusíadas. Esta nota. O quê? Mãe! Que é a minha mãe? Professor, me diga a minha nota em voz alta, por favor. 69, 69. 9. E agora o que é que os meus pais vão pensar? Eu vou ficar de castigo um mês. Um mês sem computador. Ai, não, não. 17 Oh Stor. Veja se está bem corrigido. És mesmo linda, tu. Sem dúvida. 1. O quê? Sutor. Eu sabia esta pergunta. Só não quis pôr. Mas eu sabia, Sutor. Não vais descontar, pois não? Hehehe! É isso, mesmo Não se der aqui a 10! 10! 10! É só uma nota! É só uma nota! Já sei que vou tirar uma nota! É sempre a mesma coisa! 5! 5 uma nota! Já nem me visto, né? Já sabia que ia é ter esta nota? Ai meu peste! O que que se passa, mano? Quanto é que tirar? Nada, não vou dizer, não quero. Mas pronto pessoal, foi isto por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo deu um bom trabalho e a Márcia gravou, está aí, atrás. está aí atrás Mas não vai se mostrar porque ela é muito feia e vai partir a câmera Não se esqueçam de deixar-me de like porque este vídeo deu um bué trabalho Antes de acabar o vídeo vou acabar aqui com uma piadinha mesmo O que é que só os elefantes podem ter, podem ter que os outros não podem ter? Elefantes bebés! E pronto pessoal, espero que tenham gostado desta piada e deste vídeo Não se esqueçam de dar um bocado de água depois terem um vídeo esta palavra para ficar um bocado seco Fiquem bem e fui!